ao UBS. E aí ele pegou meu frontuário e ele começou a ler, começou a ler, e aí já meio que virou a chavinha pra ele, sabe? Que ele é suspeita do fato de eu ter alguma neuro neurodiversidade. E aí ele falou, não, preciso conhecer essa menina. E ele queria tanto me conhecer que ele foi diretamente na minha casa com a gente de saúde. É mesmo? Eu, eu até me assustei, porque eu sabia que a gente de saúde ia passar na minha casa no dia, junto com a enfermeira, mas eu não tinha noção nenhuma que o médico ia também, e Entendi. ele foi. E você sabe o que foi que chamou a atenção dele no seu prontuário? Ele te contou o que foi que ele percebeu que, hum, aqui tem alguma coisa diferente? Quando ele começou a conversar comigo, ele percebeu o fato da minha facilidade de aprender as coisas. Entendi. Então, no meu aspecto escolar, é, me lembro que na pré-escola minha professora queria me colocar na primeira série quando eu cheguei na primeira série minha professora queria colocar na segunda porque eu tinha um desempenho é, de aprendizado muito, muito acima da média eu aprendi a ler e escrever antes da pré-escola minha mãe viu que eu gostava de letras ela me afetou antes de entrar na pré-escola então eu já sabia na pré-escola pré já, já entrei sabendo escrever os meu nome completo, o nome da minha mãe sabia alguns números e eu sempre fui assim, acho que com aluna fora da curva. Sempre tive uma capacidade muito grande de aprender as coisas. Então, uma coisa que ele assim pegou mesmo foi essa minha capacidade de aprender, de aprendizado, certo. que era fora da curva. E certo. também a questão dos aspectos sociais. Então, tudo isso foi acabando encaixando e ele conseguiu fechar o meu quadro clínico. E até hoje eu passo com ele, sabe? É, acho que eu tenho uns três anos que eu tenho um diagnóstico, e até hoje eu passo com ele. E como é que eram seus quadros sociais? O que, que tinha de chamativo na sua socialização? Eu, até hoje eu falo que a minha dificuldade maior é entender as entrelinhas, é entender ironias, expressões diferentes, igual eu trabalho em uma startup... Que é uma cultura que usa muitas palavras que não tá no vocabulário das pessoas comuns. E até hoje eu tô aprendendo e, e tipo, eu gosto do, do ambiente que eu trabalho, que, tipo, a minha gestora fala, Joyce, se você não conseguir entender essas terminologias ou outra, depois eu vou sentar para te explicar o que é cada um, sabe? Tá. Então, coisas que, linguagens que, tipo, fogem do padrão... É, é muito difícil de eu conseguir identificar até hoje, sabe? Você tem algum e... exemplo, assim, você lembra de alguma vez que, que, que tenha sido curioso o que aconteceu? Eu me, eu me lembro de uma vez, a minha amiga mandou mensagem pra mim no WhatsApp, ela, nossa, Joyce, eu capotei hoje. <risos> Aí, eu... <risos> Aí eu fiquei desesperada, você tá bem? Como é que você não eu eu, eu, eu, eu tenho dar na cama <risos> aí tem que entender você jogou tinha capotado do carro claro literalmente ela <risos> né <risos> e ela tinha dormido tá entendi uhum. e Sim. se a gente for observar a gente usa o tempo inteiro essas essas expressões Sim. né esse essa linguagem Interessante, e você é meio legal. É que você acha divertido, talvez isso hoje, uhum. mas lá atrás você teve uma depressão. E isso, você acha que assim o quadro de autismo e essa dificuldade de entender as coisas e a dificuldade de socialização contribuiu para sua depressão? Sim, porque as pessoas achavam que eu era fria, que eu não queria me tomar com ninguém. É uma coisa que a minha família tem consciência hoje. Mas quando eu tinha festa em família, raramente parecia, sabe? Eu não tinha saco. Eu não sabia por quê, porque eu não sabia que eu tinha a questão da alteração auditiva, né? Acima da média, né? Então, eu ficava muito agitada e eu não sabia explicar. Então, ah, o muitas te coisas... Incomoda. Eu te é. incomoda? É isso? Sim. E na época, minha família, sobrenome é festa da minha família, né? De qualquer motivo, a gente tá sofrendo muito com essa pandemia, né? Porque, <risos> porque a gente não tá fazendo se reunir. uma galera e fazer uma bagunça. Sim. Meu Deus. Não, porque, não, é tipo, uma vez por mês a gente, é, tipo, agitava qualquer coisa e, tipo, eu participava de vez em quando, mas eles viam que eu não ficava tão confortável e eles achavam que eu não gostava. Entendi. Da bagunça, eu gostava de alguém especificamente. Entendi. Então, isso você, então, peraí, as pessoas chegavam na sua casa, os amigos e os parentes, sim. e aí você falava, não! Sim! Noo, não acredito! Eu só queria ficar em paz, é. no meu canto, sim, quieta, sim, sim. na minha rotina. E aí as pessoas... É, e os pessoal achavam que eu era antissocial. E, e aí, devido a todas essas é, visões distorcidas da minha característica, isso acabou me distanciando, não somente da minha família, mas de alguns amigos. E, e aí, quando eu tive o diagnóstico, foi, acho que, um grande alívio, porque, hoje, em baixo de contas, se tem uma festa grande, bagunça, eles querem que eu vá, mas se eu ficar meia hora lá pra eles, tudo bem, eles entendem, sabem que importa a minha presença, mas, tipo, eles não forçam a barra e entendem porque eu não tô lá com eles. É, tipo, minha família, eu tenho uma parte da minha família que eles começam a festa no sábado e vai dormindo até a noite, não. real, assim. Os alunos. não Emenda, né? A galera... Uns Emenda. Um outros ficam e aquilo não Exato. tem fim. Assim. Não e, tem fim. E eles achavam que você era grosseira, antipática, Sim. não gostava Exato. deles. Não. E te cobravam. Exato. E aí aquilo ia te hum? sufocando e você uhum. angustiada. Exato. E... É, isso é um dos exemplos né, que eu posso trazer aqui. Então... É... Mas hoje, ainda bem com o diagnóstico, eles entendem, eles me convidam, né? E eles, tipo, Joyce, vai e fica o tempo que você conseguir ficar. Mas vai lá ficar com a gente, a gente gosta de um tanto de você, sabe? E aí hoje a gente consegue ter essa relação saudável, assim. A tipo, gente comemorar aniversário e tudo. Então isso tá sendo muito bom hoje, porque se eu for lá e ficar meia hora, eles não... Não, fica mais, pra que você vai agora? Tipo, ah, tá bom, você tem, quer ir embora, então beleza. Como que você veio, Mas sabe? isso porque eles sabem que você tem autismo. Então, isso, por um lado, fez todo mundo entender e falar Ah, agora entendi. Uhum. Porque uhum. não é que ela não gosta da gente, né? Uhum. Então, então, o diagnóstico foi esclarecedor, assim? Foi Sim. Uh, benéfico para sua família, Sim. você acha? Foi é. um processo demorado, né? Não, tipo, seis anos, tipo, não foi, ah, tipo, ah... Teve o diagnóstico, vamos virar a chavinha, né? Tá. Teve toda uma educação lá. Meus pais, eles tiveram acompanhamento com a minha antiga terapeuta, né? Durante, acho, uns dois meses, para eles compreenderem também a fundo. E aí tá. foi passando. E, tipo, não foi da noite pro tipo, dia que a gente conseguiu é, dar essa compreensão para todos, sabe? Mas, Sim. tipo, eu vi que com o tempo as coisas começaram a se acertar, assim.